Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, Meu Sapato Pelo Mundo. Meu nome é Débora e esse canal aqui é para compartilhar um pouco da vida, da não só da minha vida, mas da vida das pessoas que estão ao meu redor. Compartilhar sobre o amor, sobre aventuras, sobre é, receitas, sobre o comidas novas, sobre tudo que, que a gente pode oferecer de novo para as pessoas, é aquilo que eu quero oferecer aqui também neste canal. nesse canal a gente tem dicas, tem coisas engraçadas, tem histórias sobre mim, histórias sobre os meus amigos, sobre a minha família, e é isso que eu quero compartilhar aqui. Eu sempre cantei uma música desde criança, uma musiquinha que ela fala, mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim eu vou louvar. E essa sou eu. Deus trouxe alegria ao meu coração. Deus me levou a lugares incríveis. Deus tem me levado a lugares incríveis. E não só isso, né? Por onde eu passei, eu conheci pessoas, eu vivi experiências inesquecíveis com elas e é isso que eu quero compartilhar nesse canal. Compartilhar histórias, compartilhar alegrias, compartilhar tristezas, compartilhar as receitas, compartilhar coisas que eu já vivi e coisas que eu ainda quero viver. Nesse canal você não vai encontrar apenas coisas sobre mim ou sobre o país que eu estou agora, mas muito mais que isso, que a gente possa juntos Viver experiências que vão marcar a vida das pessoas que vão marcar as nossas vidas também. Que a gente leve alegria, que a gente leve o amor por onde a gente passar. E que essa música, assim como faz bastante sentido pra mim, possa fazer também sentido pra você. Que você é, espalhe alegria por onde você for, que o seu sorriso seja a marca que você tem e que isso possa transformar a vida das pessoas. Então seja bem-vindo a esse canal, o Sapato Pelo Mundo. E quem sabe você também vem fazer parte desse sapato que vai pelo mundo e fazer a diferença na vida dos outros. Assista os vídeos aqui desse canal, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e já curte esse vídeo também para dar aquela força para mim, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau!